Opa, opa, meus amigos, a nossa querida Capcom aí em seu Twitter hoje, dada da gravação desse vídeo, fez uma postagem lá anunciando o seu próximo evento que vai acontecer na semana que vem aí para apresentar para nós o seu novo personagem e último desta temporada do Street Fighter V, que é o nosso querido Luke. Então no vídeo de hoje aqui, pessoal, eu vou passar pra vocês aí a data, o horário certinho que esse evento vai acontecer e também levantar aqui expectativas de coisas que podem podem enrolar nesse evento aí, além do look, entendeu? Que eu até vi algumas pessoas comentando lá no tweet da Capcom. Saudações, Delisa, eu sou Caiu Nobre. Vamos lá para mais um vídeo de Street Fighter 5, galera, aqui nesse canal delicioso. Já fizemos alguns aqui, cobrindo a Akira, cobrindo o Ouro também. Tem vídeos de história desses dois personagens aqui no canal para vocês darem uma olhadinha lá. E já aproveitem também poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não esqueçam da promoção especial do mês de novembro da ProPlay. Energy galera, onde na compra de um energético em pó vocês ganham mais um Pra poder levar pra casa aí e dar aquele Pump delicioso nos seus gameplays por Muito mais tempo e vocês ainda podem aproveitar O cupom de 20% de desconto do Meia Lua que é o Meia Lua 20 Então acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado E já aproveitem lá cara Não percam porque tá demais Então vamos lá pessoal, não tem Tanto tempo assim galera, deixa eu até trocar Minha tela aqui ó, nós Vislumbramos o trailer do nosso Querido Luke que foi apresentado aí Do Street Fighter 5 como sendo O último personagem que que irá aparecer nesse pacote aí, cara. E depois, Street Fighter V acabou. Já Elvis é Fini, entendeu? E aí a gente vai ficar na espera do próximo Street Fighter aí. Simbora dar aquela relembrada no personagem rapidinho aí, no outro trailer que eles lançaram, pra gente poder continuar aqui com as informações. Ó, vamos lá. Eu particularmente, tá galera, tô bastante curioso pra poder ver o gameplay do Luke assim, com mais detalhes e tal, igual eles têm costume de fazer nos eventos Onde eles explicam cada detalhe do personagem, os V-Triggers que ele utiliza, mostram seu especial, os combos que ele pode fazer Isso foi feito com cada um dos personagens dessa temporada, entendeu? E eu acho que foi bem bacana esse estilo de apresentação eu sei que o Luke foi um personagem que dividiu bastante as opiniões da galera, entendeu? Inclusive, lá no vídeo da Capcom, no trailer, eu vi que teve uma galera lá que deixou uns dislikes, entendeu? Porque realmente não curtiu tanto, assim, o estilo dele. Eu, igual falei, cara, particularmente, né, gostei pra caramba do estilo combástico que ele tem, assim, saca? E eu tô bem curioso pra poder ver um pouco mais esses golpes de longe aí também, mano. É, eu quero ver também o envolvimento desse cara Dentro da história, aqui a gente tem Algumas informações no finalzinho, ó, falando aqui ó, O Luke como sendo o último personagem Assim como mais alguns itens adicionais Aqui que foram incluídos nesse pacote final Do Street Fighter V, e aí meus amigos Eu vou trocar minha tela novamente aqui Ó, Nós tivemos recentemente Esse tweet da Capcom aqui, ó, como vocês podem Ver aí, e eu já até fiz a tradução dele Aqui pra vocês, ó, que diz o seguinte ó: Street Fighter 5 Fall Update Está vindo na sua direção, junte-se A nós no evento digital de Street Fighter V com uma olhada nos bastidores do personagem final da quinta temporada, que vai acontecer no dia 23 de novembro, ou seja, na semana que vem já, às 3 PM PST, que, convertido aqui pro Brasil, pelo que eu olhei no Google, tá dando 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. Então, rapaz, nós com certeza vamos aproveitar aí a oportunidade, que eu não vou estar no trabalho ou coisa do tipo, né? E estaremos aí ao vivo para poder conferir todas as novidades do look e o que mais eles forem mostrar... Porque assim, ele é o último personagem Dessa temporada, eles já devem aproveitar Também para poder mostrar para nós Uma data de lançamento dele, porque deve Rolar como aconteceu com outros personagens Eles fazem o evento Mostram detalhes desses personagens pra gente E no final das contas eles dão Uma data de lançamento que não deve demorar Muito para poder acontecer, entendeu? Ele deve Chegar sim para nós antes do The Game Awards E aí uma coisa interessante que eu tava vendo Principalmente aqui nos comentários, ó, pessoal pedindo Netcode fix, entendeu? Porque realmente o netcode do Street Fighter 5, o pouco que eu joguei recentemente né? em alguns momentos, pelo menos pra mim eu acredito que pra quem joga mais acontece mais vezes, tem hora que é foda, mano, aguentar uma partida naquele jogo ali no online, eu vou falar com vocês então a galera tá curiosa também pra poder saber se mesmo nesse final de vida do Street Fighter 5, eles apresentando o último personagem e apresentando também a sua data de lançamento se eles devem mostrar pra gente aí alguma outra atualização com base no online do Street Fighter 5 eu até penso também, galera, que além do look que é o último personagem que eles vão apresentar Pra gente dar a última temporada aí, né? Eles devem fazer mais alguns ajustes também Em termos de balanceamento dos personagens Eu acredito que eles não vão ser igual a né? Netherrealm ali, né? Que largou o jogo a Deus dará Deixou o negócio quebrado mesmo Sem balancear personagem nenhum Deixou uma galera quebrada Deixou crossplay em fase beta Nem arrumou isso daí No Street Fighter, mano Crossplay de PC e Playstation 4 Funcionava lindamente Funciona, na verdade, até hoje Então eu acho Acho que a Capcom Deve dar, sim, uns toques finais no jogo claro que não deve dar para resolver todos os problemas que o jogo tem, e tudo mais assim, mas para pelo menos deixar o jogo ali redondinho no seu final de vida para a galera conseguir aproveitar até o último pingo de Street Fighter V ali e seria da hora demais se eles trouxessem esse bendito esse netcode melhorado para gente como sendo também um dos incrementos aí para franquia que vai vir já no Street Fighter 6. Imaginem só a gente já tem um netcode já da hora para caramba o rollback netcode por exemplo, né, que é muito utilizado aí em jogos como por exemplo o Guilty Gear que tá Utilizando e funciona muito bem, eles trazerem isso no final da vida do Street Fighter V e já dão um gostinho pra gente do que vai ser no Street Fighter VI, desse modo online. Seria da hora demais, né, pessoal? Obviamente eles não vão mostrar nada de um Street Fighter VI ou coisa do tipo, é claro, entendeu? Eles vão deixar isso pra uma outra oportunidade, pra um evento mais lá pra frente, e eu acredito que mesmo depois que o look for lançado, a gente ainda deve ter um pequeno hiato aí até eles mostrarem esse Street Fighter 6 pra gente. A gente poderia até pensar no The Game Awards se eles mostrarem isso, mas aí, cara, iria ofuscar o final dessa temporada. De Street Fighter 5, então isso é uma coisa que vai acontecer só no ano de 2022, eles apresentaram Street Fighter 6, pelo menos eu acredito, e eu acho que muitos aí concordam comigo também. Então é isso minha gente, ó, vamos ficar aí antenados no dia 23 de novembro, e onde vocês precisam assistir esse negócio? Com a gente aqui no Meia Lua, é claro rapaz, a gente deve abrir uma live aqui no YouTube para poder conferir tudo sobre o novo personagem aí, fazer a tradução ali do que eles estão falando porque como eles fizeram com os outros dois né, Rose, Oro, Akira no caso três, né, falei dois eles devem mostrar combos pra gente dos personagens ali, golpes, explicar cada um dos especiais, ver triggers e tudo que o personagem tem a oferecer então a gente vai acompanhar tudo junto aí e também comentar em cima disso o que a gente tá achando, se a gente tá curtindo, se a gente não tá curtindo então eu convido você aí agora que está assistindo a se inscrever aqui nesse canal Delicioso se você não for inscrito ainda deixa o seu likezinho e poder dar uma Pra gente também e principalmente galera, ativem esse sininho de notificações, senão o YouTube não manda os nossos vídeos pra vocês quando eles saírem, beleza pessoal? E é isso, agora eu quero saber de vocês aí se vocês estão animados com o um Luke, se vocês querem muito ver o personagem em ação, se vocês querem jogar com ele e o que vocês pensam sobre esse final de temporada do Street Fighter V. Além do Luke, vocês acham que vem alguma coisa a mais? Algum ajuste pro jogo, Netcode mesmo, alguma coisa do gênero? Ou vai ser só isso mesmo? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí e não se não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Não se esqueçam da promoção especial da ProPlay deste mês de novembro, acessando o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e utilizando o nosso cupom de 20% de desconto. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí até mais... e fomos, galera!